E aí galera, beleza? Era aqui na área pra desta vez trazer pra vocês apenas uma complementação que ficou faltando na minha MD-10. Um amigo meu, o Akuma, ele assistiu toda a minha MD-10 até o final e percebeu que meu vídeo final da décima partida, pra fechar, pra mostrar minha pontuação, bugou, não apareceu até o fim eu fico muito puto quando eu ainda erro essas merdas. Já sou YouTube quase o quê? Três anos hoje de brincar e ainda faço essas cagadas. Então vamos lá, galera, só para constar, eu vou mostrar aqui a minha meu perfil de carreira e minha classificação no competitivo. Pronto, foi essa aqui que vocês estão vendo agora. Foi essa aqui, ó, 2940. Viu? Eu esqueci de postar, mas ficou essa mesmo. Tipo, eu já caí já, já tô aqui, ó, 2880 porque eu andei jogando com pessoas que não devia jogar. E me fudir, jogar solo até parece que tá melhor Pra mim, tá ligado, do que jogar com os carinhos Aí, que tem uns caras que é pesado Demais pra levar, viu galera Obrigado a todos que curtiram o canal E se você por acaso não viu Minha mmd 10 veja Tá bem engraçado, eu me fodi pra caralho Abraços e fui